Já deram um Kill, já não fui eu, mano. Fiquei conversando. Aqui, ó. Ai, caralho, caiu do negócio. Já, já, já. Foi! pegar no mesmo spray, mano. Tem, tem pente estendido pra isso. Ih, acabou minha bala, velho. Não peguei bala bastante. Vamos fazer Vamos falecer. Vai. Soco, soco, soco, soco! Ai, ai. Ai. Esqueci, mano. E aí, cebola? É ah. Tem.. Ah não, tem isso aqui. Que ri. Falta brigão. Dá a volta, né? Porque esse ele vai estar cravado ali já. Vai, joguei mal. Vector com silenciador. Beleza. Vector com o silenciador. E assim, mano Vector destrói de perto, mano O cara é louco de estar perto de mim Acertou Que é melhor que 12, mano Porque 12 você errar, morreu, né O Vector dá pra corrigir ainda, tira É, meu joga Uh Vou dar o um last kill pelo menos, né, mano Ó uma vou cara Ai, ai Double kill. Já tirou, já saiu da proteção, ó. Tá na proteção ainda. Uou! Bora CS, não, mano. Provisão. Você é desumilde, mano? Chamei o bagulho lá se que não quis jogar. Nem me respondeu no WhatsApp. Aí é foda. Vamos jogar um provisão que eu jogo um CS depois. Quero ver se é humilde pra bastante. Dica. AK, que é o set de AK, mano. O cara vai começar já. 7 de AK não tem punhadeira, ó. Põe peito estendido. Mega 2 estendido, e saque rápido, né? Pelo amor de Deus. Compensador, mano. Compen... Compensador. Mano, não tem como, velho. Mano, não tem como, velho. AK é muito forte. Véio. Oi! Não tem como. AK de compensador, mano. Você faz um estrago, velho. Que mano, é algum cheirinho. Pá, mano. Você me na cabeça, é dois, mano. É teco, teco, cabeça. Ó. É, não, não, não. Deixa eu. Ai, merda, não deu tempo de ver, ruxando. Que lindo, ó. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Tô aqui, né? Ah, mano, aí apareceu outro. O time lá tá mais forte. Vou pegar um pouquinho mais sério agora. Que o meu time também tá aparecendo uma paçoca. Vamos lá. Já dominamos aqui o meio. Que bom. Eu vou deixar a menininha chegando lá já. Ó. Já ganhei uma lateral. Bora. puxar agora, ganhei a lateral. Que Caralho, tem pegado o mesmo spray, mano. Senão você morre. Tô sem vida aqui. Hum. Vamos deixar a ponta. Vamos deixar só... É dois tirando em mim é foda. 17 e 20, mano. Tô, tô empatando. É, vai, vai. Não, não, não. É, vai. Não, baixo aqui. Ué, cadê o de baixo? De baixo. Mais um, né? Não, eram um, dois? O cara tava aqui, mano. Você tá maluco? Você viu que a minha mira vai... Que a minha mira vai trocando toda hora, né? Porque eu fico apertando <risos> o botão de mira toda hora quando aperto o um mouse. Véio. Ah, eu vou apertando aqui, ó. Então o nosso time jogando... De de berril, mano, aí você fode nós, velho. Berril não, de ai. É Eu tiro e recarrego mesmo, tem que ser rápido. Vamos subir aqui pra pegar visão. Não tem visão nenhuma. Vai ter onde? Aqui na direita, ó. Que já. Tem alguém com o selecionador aqui na esquerda. Vamos caçar ele. Eita, lá, lá. travou. Travou o jogo. Aqui eu tô jogando sério pra tentar fazer Que isso, mano? Tem mais um aqui Ah Tentar jogar sério aqui Matar um máximo que Matar o um máximo que Consegui Spawn trap mesmo Aqui é só pra mostrar O poder da O poder da Mi-4 Virei assassino A murder Justo pelos 1-2x mano Tem gente que não gosta Desde 1-2x mano Eu adoro 2x Eu sou cego Obrigado Ó onde vê se tira? Granada aqui do lado, né? Ai, banana! Banana não, granada. <risos> eu. Fui, fui muito perto. Mas já peguei uma vantagem. 10-5, beleza. Lixo de jogo, ó. O cara matou o lixo de jogo. Tem garantia no nosso lugar lá, mano. É spawn trap mesmo. Que é Calf Dutch Zero mesmo. Ó, oh, tem alguém aqui? Tem que saber, mano. O quanto tiro que acerta, é já elimina. Pera. Ai! Que susto! Ó, tem um ali, ó. Aqui, ó. Subiu, matou. Caralho, sumiu. o cara? Saiu o cara. Ai. Ai. Pegar, Aqui, ó. Ai, mano, socorro, tô sem vida Ai, dá proteção Queiro, matei Aí roubou Ele achou aqui, ele tá ali, ó Puxa nele, ó Tu, Aí, eu. tu, tu, tu. <risos> ah, É do time, tá bom Volta, volta, volta, volta, volta. Ó, tentando me acertar Silenciador Silenciador aqui pra quê, mano? Me fala Me fala pra que silenciador. GG. acabou Último no soco hein. Não, não, não, não, não, não, não não, não. soco na soco. na na na na na na na na na na